Fala pessoal! Tudo bom? Vamos continuar aqui a nossa série de D.I.R. Aqui é o segundo episódio da série é, offline no DR. O primeiro vídeo ele saiu com alguns probleminhas. Ele estava mal cortado né? e o áudio estava muito ruim. Então eu pesquisei como melhorar o áudio e mexi nas configurações e eu mudei a forma de gravar a tela, né? eu tava gravando a janela do jogo e ficou mal otimizada, agora eu tô gravando a tela do PC mesmo, e aí deu uma melhoradinha, né? não dá para fazer milagre, a, a qualidade só vai melhorar de verdade quando a gente tiver um equipamento bom, e outro quando a gente é, tiver know-how né, Para gravar vídeo mesmo, não tem como você gravar uma coisa com ótima qualidade com equipamento ruim, né? É, continuando de onde a gente parou o que, que a gente faz? Olha, a casa em ruínas. você nem precisa passar aqui é itens bobos que você não vai precisar ficar pegando você passa aqui no carro pega combustível peguei ok Vem para essa casa equipa é a tocha Carto esses, esses itens. Pego. Outro canto da casa. Segunda sessão. Procuro. Limpo o corpo. Pega tudo. É, estacionamento muito importante. Pega tudo. Peça de bicicleta. Ferramenta. É, Pregos. Parafusos, fio, fita, tudo isso aqui é muito importante. Pega aqui. Essa casa, vamos ver o que tem. Cigarro, comida, linhas, coisas importantes. Pega. Você vem para cantina, a cantina você acha comida, você acha água, refrigerante, tempero, livros de receitas. Né? Os livros de receitas são bem legais. Aqui tem uma casa intacta. A gente pega também tudo aqui. Essas coisas são boas. E agora a gente vai chegar numa das melhores construções desse jogo. É uma base militar. Aqui a gente vai achar ração, bebida e cigarro. A ração ela tem comida. Aqui é o depósito. A gente acha muita coisa boa aqui. Procuramos, abre a caixa, pega tudo, é, vamos ver o que tem aqui. Gasolina, não preciso, é aqui a garagem, tá, fomos atacados por ratos. O que, que a gente vai fazer? É, anda pra cá, fui pego por uma armadilha, é, coloco o corvo safe. Encerra o turno, espero o rato movimentar. É, se move para a porta e foge. Você não precisa lutar todas as batalhas. Só lute as batalhas que você quiser. E que você souber que vai ganhar. Pelo amor de Deus, não lute batalha perdida. Ok, garagem. Vamos pegar essas coisas aqui. É, quando tá de dia você pode desequipar a tocha, tá? Pega tudo aqui. A farmácia é um dos melhores locais, né? Da base militar. Pega tudo. Remédios sempre você nunca tem remédio demais. A cantina, o chá é muito importante naquele né, baixa a radiação da energia e mata sede. Pega tudo. Agora você vem aqui no arsenal. Cara, espera aí. Espera aí. Meu Deus, toda hora. Aqui, o arsenal. Primeiro vamos comer um rato. E dar um pouquinho pro corro. Beleza. O arsenal ele tem armas, granadas, c4. Tudo é, é muito bom.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 e ele estava sem a perna direita. Quem ou o que poderia ter feito algo do tipo? Ele lutou com alguma coisa. Avançando pelo corredor, notei uma porta trancada com a inscrição Sala de Controle. Vamos lá. Na sala de controle, encontrei um enorme painel de controle de rádio. Infelizmente, estava sem energia. Vamos vasculhar essa sala? Ele é alimentado por um gerador portátil que estava a tempo sem gasolina. Avistei uma pistola no chão, quando me inclinei para pegá-la, ouvi um ruído acima da minha cabeça. Vamos olhar para cima. Logo acima avistei um sintopé gigante, seu corpo estendido por praticamente todo o teto. E parecia que a luz da tocha havia despertado a criatura. Vamos correr. Sem conseguir pensar direito, corri para outra sala e tranquei a porta atrás de mim. A cintopé começou a bater contra o painel enferrujado. A porta não vai aguentar por muito tempo. Para olhar ao redor. Eu estava dentro de um depósito cheio de barriga de gasolina. Agora eu tinha a chance contra a criatura. Vamos lutar. O que, que a gente vai fazer aqui? A gente vem para essa torre. Geralmente a pistola ela tem dois quadrados de alcance. Só que quando a gente sobe numa torre, qualquer arma nossa ganha mais um quadrado de alcance. E não tem nenhum obstáculo que barra o nosso tiro. O que a gente vai fazer? Atira na gasolina. A gasolina vai explodir e vai matar a centopeia. Vamos lá? Pronto. Matamos a centopeia. Envolvida em chamas, a criatura se debateu uma última vez e parou de se mexer. Peguei um botijão de gás e levei de volta para a sala de controle. Bora abastecer. O gerador ganhou vida. O painel de controle ligou e pareceu buscar frequências em busca de um sinal de radioativo. Após alguns minutos, uma voz humana apareceu ecoar. Ei, está na escuta? Uma voz masculina reverberou nos alto-falantes. Vasile, está na escuta? Vazia, estou perto de Candalacha. Esses loucos malditos invadiram a cidade. Está na escuta? Está na escuta? Vazia, responda! Está na escuta? O antigo gerador começou a arrancar, então desligou. O painel escureceu. Tem um caderno, bora inspecionar. Tem um diário no painel de controle, mas está escuro demais para ler. Agora tá, pegar o diário e bora vazar. Não há mais nada aqui, é hora de ir embora. Saiu, vamos aqui no quartel. É... Pega o vinho, pega a arma quebrada. Pega tudo do chão, pega a entropéia. Aqui no pátio, nas próximas bases, vai ter esses esqueletos, só que eles vão estar vestidos. Todo esqueleto de militar tem coisa legal dentro. Você sempre procura, você vai achar esqueletos, remédios, armas, munição. A base militar é um dos melhor, melhores lugares que existe. Tá, bora pegar, jogar tudo aqui no chão. Tudo que escrave, tá? Não precisa jogar as outras coisas, não. Tá, essa arma aqui tá quebrada. Então vamos desmontar ela. Essa aqui a gente vai fazer o quê? Nada, deixa aqui. Vamos jogar esses livros no chão. Vamos pegar aqui também essa arma aqui desmontar. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ok. Nossa roupa não precisa de conserto, nossa mochila também não e nossa bike também não, tá tudo ok. Então o que, que a gente vai fazer? Abater a centopeia, fazer uma fogueira, alimentar o povo se ele precisar comer. A gente vai agora dormir, né? Gasta a minha comida, não vai gastar toda, beleza? Agora, o que, que eu vou fazer, cara? Os livros que eu joguei no chão, bora ler. Tá lendo. O livro ele te dá experiência, olha só, esse aqui vai subir. Viu? Subiu. O livro de receita, olha só o que, que ele vai te dar. Você acabou de aprender a receita risole com Rabo. Que você vê aqui, nessa nessa panela. Aqui você pode criar coisas, quer ver? Você adiciona duas águas E aí você adiciona mais alguma coisa, você faz um ensopado simples Se você adiciona mais alguma coisa, você faz um ensopado caprichado Ad Adiciona mais alguma coisa e água Cadê? E aí você faz um ensopado rico Entendeu? Se você fazer é, Água, carne, e macarrão você faz a massa com carne moída e ela vai te dar um benefício, o seu peso de carne aumenta 15kg durante 24 horas. Né? Os outros projetos, veja só. O Rizzoli com Rabo, ele vai te dar uma habilidade chamada Maratonista que aumenta sua velocidade de caminhada em 3km, dura 24 horas. Durante o jogo a gente vai pegar cadernos com receitas e a gente vai aprender as mais variadas receitas aqui que Vão também dar os mais aliados bons. Então, vamos comer aqui um pouquinho. E agora vamos dormir. Ok, acordamos. Pega as nossas coisas, apaga a fogueira, pega o carvão. É... O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir essa ração, vou colocar essa vasilha aqui de carne enlatada nos favoritos, a água também, o cigarro, agora a gente consegue é, tomar a água, comer comida e fumar o cigarro sem precisar entrar no menu, entendeu? Vamos diminuir um pouco o zoom e ver para onde é que a gente tem que ir. tá? Aqui é o diário que a gente pegou do cara. Em novembro de 84, bombas nucleares foram lançadas contra as cidades da União Soviética. Os culpados por estes ataques, bem como suas motivações, seguem desconhecidos. Eu interceptei uma mensagem de candalacha. Fica longe, mas eu tenho que ir. Mas primeiro, eu preciso impedir Puxinói e obter mais suprimentos. Requisitos, Diário de Assistente Hospitalar, vai ser nessa cidade aqui, ok. Então gente, o nosso objetivo é chegar naquela cidade, na próxima cidade. Viram que bombas caíram em 84? Você clica aqui, você vê a data. 7 de setembro de 1990, ou seja, faz 6 anos. Será o que aconteceu? Vamos andar. Vai direto para a cidade, sempre pela estrada. Agora o cachorro começou a latir. Esse carinha chato. Ok, chegamos na cidade, vamos entrar. Dá um zoomzinho. Temos que entrar na prefeitura, vamos passar logo aqui na cantina. Beleza, pegamos, vamos abrir, procurar. Está vendo isso aqui? É uma TV, você pode assistir um anúncio e você vai ganhar alguma coisa em troca. Não tem necessidade, mas caso você queira, sinta-se à vontade. Às vezes pode te dar um, uns itens que vão ser, vão ser bastante úteis para mim não vale a pena perder tempo, porque um item a mais ou a menos não vai fazer falta pra mim. Ok, chegamos aqui nessa casa, vamos procurar. Limpa esse corpo, pega tudo. Agora a gente vai nessa outra casa aqui, parece que ela tá inteira. Não, ela tá em ruínas Vamos na prefeitura. Pesquisa, olha só, achamos remédio, e achamos a nota que a gente precisa. 11 de novembro de 84. Os aviões foram avistados novamente. Eles bombardearam Murmansk, e logo vão chegar a nós. Mais feridos foram trazidos, na maior parte com queimaduras de radiação. Não restam outros para os médicos além de mim. Mas isso não importa, nós todos vamos morrer logo. Pega tudo.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 Vamos ver esses ratos aqui? Olha, eu não vou enfrentar eles, eu vou correr de novo. Mais uma vez eu digo, não precisa lutar todas as batalhas. Lutem só as que vocês quiserem. Foge. Fugimos. O que a gente vai fazer agora? Tirar um pouco desse zoom, tomar uma água... E a gente vai para a próxima cidade. Tá vendo que a minha energia tá chegando ali no 40? Então, a gente não vai poder entrar na cidade com essa energia baixa assim. O que que a gente vai fazer? Para bem aqui nessa nessa floresta. Corta a lenha. Nunca espera você ficar cansado para você ajeitar o seu abrigo, tá? Isso aqui é sobrevivência real. Até se você estiver na selva, você tem que parar é, mais ou menos 4 da tarde, você já para, faz um abrigo, é, procura água, procura comida, se ajeita e aí você vai dormir. Nunca você espera ficar com para procurar comida senão você vai estar fraco e não vai conseguir você sempre tem que procurar comida e abrigo quando você está forte né bora apagar nosso eu vou largar essa madeira aqui porque eu sei que eu vou voltar aqui nesse acampamento então vamos entrar na cidade beleza cadáveres Casas destruídas, tudo parece um grande pesadelo. Monchegoski é mais à frente. Com sorte, devo encontrar sobreviventes por lá. Beleza, a cidade está totalmente destruída. Mas vamos ver se tem alguma coisa legal aqui. Loja de departamentos, boa para você pegar é, itens. E a farmácia. A farmácia é um dos melhores lugares também. Nunca é demais... A quantidade de remédios que você tem, você sempre precisa de mais. Daqui eu vou equipar a tocha para me dar um pouquinho mais de chance de achar esses, esses itens. Beleza, peguei aqui o analgésico, ele é muito bom. Olha só, um revólver quebrado, pega tudo. Vamos agora pegar a madeira que a gente deixou. Né? Vamos sucatear isso aqui e carregar. Eu não gosto de fazer isso, não, mas não tem porque deixar aquilo ali montado. Eu não vou voltar mais aqui. Pelo menos, não de acordo com as instâncias do jogo. Eu posso voltar aqui se eu quiser. Porque é um jogo livre. Você pode, fazer... Você pode ir para onde quiser. Beleza, vamos largar a madeira aqui. Eu tô com a energia baixa, mas eu vou entrar nessa cidade. Tá.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 Pega tudo. Limpa o corpo. Pega. Vamos aqui nesse outro. Pega tudo. Achamos café, linha, muito bom. Vamos aqui nesse carro. Tomara que tenha peça de bicicleta, cara. Estão precisando de peça de bicicleta. Agora vamos na missão. Encontrei uma pessoa viva dentro da casa. Ele vestia tracos velhos e parecia bastante macilento, coisa que eu não sei o que é isso. Depois a gente pesquisa no dicionário aí para poder agregar no nosso repertório. Seus olhos se moviam incessantemente para todos, os lados. <coughs> para todos os lados. E quando ele me notou, deu um gritinho e se escondeu atrás de uma mesa quebrada. Tentar conversar, aproximar-se, lutar Qual será a opção mais é, sensata? Vamos logo preparado para dar porrada, né? Porque eu sei que é uma pessoa maluca. Da primeira vez que eu fui aqui ele me deu uma facada, então vamos lutar. Fica a dica para vocês, não tenta conversar porque não tem conversa. Vamos colocar aqui o machado e aqui a faca. Ok, a gente encerra o turno, deixa ele encostar. Agora a gente encosta aqui nele. O machado dá dano duplo na armadura. Tá vendo ele que a armadura? Batemos, tiramos 24. Dá uma facada. Bate a tocha. Agora, veja só. Ele vai perder 15. De HP por turno, 15. Ou seja, ele tem 14, no próximo turno ele morre. Vamos lá? Morreu. Vamos fechar. Vasculhar o corpo dele. Pega turno. Olha só, lata de irasol cinza, capacidade de 30 ml. Parece estar vazio, não cheira a nada. Marca desbotada na parte de baixo, D e Vamos pegar essas coisas. Pega tudo. Tá, apareceu alguma coisa aqui. Em busca da verdade. Enquanto vasculhava a sala, encontrei uma lata de aerosol com o rótulo D.R. e os documentos de um oficial da Marinha que serviu no navio Quebra-Gelo em Belomorsk. Marinheiros não perdem a cabeça assim. Se o Quebra-Gelo ainda estiver no porto de Belomosk. Talvez eu consiga descobrir mais lá. Mas primeiro eu preciso saber mais sobre esse sinal de rádio de Candalacha. Alvo doca. Vamos ver onde é isso? Então, é depois de três cidades. Candalacha. Onde é Belomosk? Cara, não dá nem pra ver. Olha só a distância Belomosk 380 km. A gente vai ter que ir viajar para chegar em Pelomosque. Novo nível, eu posso fazer agora uma bike que eu já tenho e uma jangada. Temos aqui camelo, lenhador, né? tatu, ligeirinho e velocidade de procura. Camelo é inútil, nunca pega essa opção. Lenha também não vai te servir muito para quase nada. Tatu, ela te serve, só que não agora. Se você aumentar 5% de, de, de 50, que é a armadura que a gente tem agora, vai dar 2, né? 5%, sei lá, vai, vai, dar, vai dar besteira, quase nada. E ligeirinho, aumenta a chance de esquiva. Né? Só que o que vai mais ajudar a gente no, no momento é a velocidade de procura. Quanto menos tempo a gente passar procurando dentro das cidades, menos radiação a gente vai absorver. Entendeu? Vamos agora aqui no acampamento. Cadê o lobo? Tinha um lobo aqui? Não tinha? Cadê o lobo? O lobo sumiu. Nossa, deu bug na minha cabeça agora. Tá, vamos consertar a bike. Não dá para consertar a nossa mochilinha. É, eu acho que nos falta a agulha. Vamos ver, cadê? Nos falta a agulha. Vamos fazer um abrigo? Tem que pegar madeira. Vamos cortar a lenha na mão. Deixa eu ver. Vai ter que ser no machado, hein? Vai ter que ser no machado, senão não dá, não essa quantidade aqui aí a gente vai fazer o que? uma fogueira a gente vai beber água acabou nossa água hein? então o que, que a gente vai fazer é a gente vai fazer um filtro a gente vai é... ferver a água que a gente tem a água suja a gente vai ferver aqui Vamos colocar o nosso personagem para... Espera aí, a gente não fez a cabana, né? Não, a gente não fez a cabana. Beleza, a gente vai colocar o nosso personagem para descansar. Tem tá alguma coisa errada. Ele não dormiu totalmente? Ah, ele ficou com fome. Tá, dormi de novo. Ficou com agora. Toma uma agulha, e agora você termina de dormir. Beleza. Pega a madeira, apaga o carro, a fogueira, pega essa madeira aqui também, e agora a gente vai seguir viagem. Vamos tirar um pouquinho de zoom, e agora a gente vai descer. não precisa passar nessa cidade não precisa eu vou passar nessa aqui porque é caminho vamos dar um zoomzinho. vamos entrar na cantina. abre é... Está escuro. Pega as coisas. Limpa esse esqueleto. Pega essas coisas. Vamos no estacionamento. Vasculha. Pega gasolina. Pega tudo. Vai nessa casa. Abre a porta. Pega tudo. Isso aqui é um esqueleto de médico tá? Esse esqueleto, na hora que você procura, você tem chance de achar remédios. É muito bom. Vamos limpar essa casa aqui. Pega tudo. Tá chovendo, tá? Não, não tem problema você tomar essa chuva, não. Agora, se for chuva ácida, não, não fica na chuva ácida. Ratos, vamos. Mesmo esquema. Não vamos lutar com os ratos. A gente consegue andar dois. Eu vou, eu vou ter que matar esse rato. Ou então. Se ele não ficar na frente, eu não preciso matar. Mas provavelmente ele vai ficar na frente. Quer ver? Você não consegue andar, tá Bruno? Tem que matar ele. Beleza. Agora a gente vem pra cá. E foge fechando abre o pacote não tem nada de bom o nosso coelho não tá com fome hein? agora a gente vem aqui o que a gente vai fazer agora eu vou parar nesse abrigo né a gente chegou no nosso objetivo eu vou simplesmente pegar as coisas que tem para pegar aqui. Eu prefiro fazer um acampamento na, na floresta, tá? Então a gente vai fazer aqui uma cabana. Tomar água. Eu vou pegar aqui água suja com a panela, porque a gente pode pegar água, água da chuva, entendeu? 20, não. 20 águas aqui, tá bom. Tá. Pegamos, agora a gente corta a lenha na mão mesmo, para não gastar o um machado. Faz a fogueira, vem aqui e faz água o máximo que dá com esse filtro que a gente tem depois a gente tem que fazer o filtro depois eu vou fazer aqui é, uma pederneira tá? que aí é, a gente consegue fazer a fogueira sem gastar energia quando tá, né? então a gente faz a fogueira aqui agora é porque já tem uma fogueira acesa mas tem a opção de você fazer com fricção né, madeira na madeira com isqueiro, com fósforo, é sempre bom você ter a pederneira, porque aí você faz a fogueira rápido e sem gastar energia. Tomar água, mais um pouco, comer uma comidinha E agora a gente vai dormir. É... Vamos ver aqui nossos itens. A roupa precisa de conserto. A arma precisa de conserto, a mochila precisa de conserto, é, a bicicleta precisa de conserto e a gente está meio que sem recurso. Né? Eu vou equipar logo aqui esse respirador para não aumentar muito a minha radiação. E aí a gente vai encerrar por aqui e no próximo episódio a gente vai pegar essa, é, essa missão com esse cara com esse rapaz que tá aqui e a gente vai também vasculhar essa cidade tá aqui temos uma mercearia uma cantina uma prefeitura casas intactas são lugares bons talvez a gente ache peça de bike talvez a gente ache comida ou qualquer outra coisa interessante então, valeu galerinha, esse foi mais um episódio, o áudio melhorou, a imagem melhorou, né, e a vida é assim, é uma evolução constante, deixa seu like se gostou, se não gostou deixa o dislike, deixa o comentário, indica para amigos, e beleza, então aí é nóis. Fala galerinha, esse aí foi o nosso segundo vídeo, né? vocês viram que do primeiro pro segundo teve uma melhora muito grande O primeiro realmente saiu horrível Eu não sei mexer no OBS, eu não sei editar, eu não sei gravar Eu não sei como é que se porta na frente de uma câmera A única coisa que eu sei fazer é jogar É isso aí que eu sei fazer da vida Então, cara Mas é, a gente sabe que tem vários pontos para se melhorar a gente vai melhorando, mas sem obrigação nenhuma, cara senão isso seria um emprego coisa que não é né? é apenas um projeto meu pra eu sei que mais pra frente vai abrir portas muito grandes só que no momento agora é só um hobby é uma coisa pra adoçar minha vida e uma dica que eu deixo pra vocês é a seguinte durma cedo não durma tarde Acorde cedo Agora é exatamente sete horas Faça exercícios físicos né? Tá vendo esse solzinho aqui Das sete da manhã Olha só, tá tudo nublado Mas tem um, um pontinho de sol bem ali Esse sol faz um bem Muito grande, cara Recapitulando aqui Durma cedo Acordem cedo Façam um exercício, tomem sol logo de manhã Assim que acorda Tomem um café que isso diminui a chance de você ter um infarto. E aí vocês vão ver a sua, a sua saúde mental e do seu corpo melhorar pra caramba. Valeu e um abraço.